Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Instituto A Jogada. Aqui quem fala é Rodrigo Arantes. Eu sou escritor, blogueiro, especializado na área de gameologia E esse ano eu tenho feito análises usando os meus modelos para explicar um pouco da geopolítica, que tem produzido muita informação, muita notícia, desde o começo do ano, quando... É, no Cazaquistão aconteceu um, uma tormenta, né? Quase uma rebelião ou uma chamada revolução colorida e depois a guerra na Ucrânia e depois quase tivemos um cenário é, complicado na China e agora a guerra na Ucrânia se torna uma situação ainda mais grave. É, mas estamos nos últimos dias da reta final da eleição no Brasil e isso significa que o Brasil também está numa posição é, geopolítica muito, muito decisiva, não só para o futuro do Brasil, para toda essa década, mas também para o mundo. E é, nessa reta final é muito comum que marcas jornalísticas é, se excedam, se exponham mais para tentar influenciar e mostrar é, de que lado elas estão. Então eu tenho aqui um diagrama que eu já expliquei algumas vezes, é inspirado na, no trabalho de um, de um é, doutor em inteligência artificial e psicologia do jogo, que chama Richard Bartle, é um, um britânico, e esse trabalho é para esse esse quadro aqui é para explicar é, a, como como é montada a psicologia é, dos personagens dos atores numa eleição para para você conseguir ter o controle total do jogo né? então esses quatro arquétipos aqui eles eles simbolizam é, os, as quatro é, entidades psicológicas que o ser humano possui. Né? Então, o ego, o superego, a sombra e o self. E, entendendo isso, os países ricos, eles conseguem é, coordenar um jogo de cima é, de modo que ele... ele consegue produzir um efeito nos países de baixo da, da pirâmide é, econômica do planeta, uma, uma desarticulação é, entre, os, entre essas é, entidades psicológicas, de modo que os países é, meio que traiam a si mesmos, né? eles se sabotem, eles nunca consigam é, se organizar, se, se resolver para progredir, para prosperar, para evoluir e, e assim eles conseguem é, viver da, da produção econômica e dos recursos naturais dos países do sul e, e, e também desenvolver continuar desenvolvendo tecnologias e, e mantendo a sua posição de liderança e seu status quo no jogo. E, e, e aí, quando a gente olha né, uh, os dados uh, mundiais, uh, junto com marcas jornalísticas que vêm dessas diferentes uh, fontes uh, e a sua, e a sua uh, atuação no Brasil, a gente vê mais ou menos quem está com quem. Então, eu tirei aqui o, o gráfico e... Trago aqui os principais presidenciáveis na corrida, né? os quatro que ainda estão, os principais quatro que ainda estão é, na, na corrida. E é, a gente repara que tem, eles têm exatamente é, quatro, esses quatro perfis e é, proporções de eleitorado também muito, muito simétricas. É, e validam bastante o, a teoria do Richard Barton. Mas, é, o, quem lidera as pesquisas é Lula, e, em segundo lugar, Bolsonaro, em terceiro, Simone Tebet, opa, não, em terceiro, Ciro Gomes, e em quarto, Simone Tebbit. É, isso é o que aponta a maioria das pesquisas. É, mas, quando a gente olha é, as, a, a, a, a trilha, né, de, a esteira de, de produção de notícias nos últimos dias, ela, ela tem sido assim quase que um uníssono, é, só falando das pesquisas e diversas vezes falando como que o... Que o é, é, criticando né, alguns, alguns uh, políticos também com os mesmos padrões. Né? Eu vou mostrar aqui é, o caso do, do Ciro Gomes, que fez um pronunciamento no começo dessa semana de afirmação de manutenção da sua candidatura. Por quê? Porque ele vem sofrendo uma pressão de várias partes da mídia do, do país para desistir da candidatura para que a eleição seja decidida no primeiro turno. É, e aí, é, essa, essa pressão em alguns veículos de mídia, que eu é, destaco a CNN, que está fazendo um dos trabalhos mais feios aqui nessa eleição, é, que reagiu a esse manifesto de afirmação, com uma fake News bem, é, bem uh, perigosa aqui né eles eles dizem que alguém uma parte da equipe do presidenciável que eles consultaram disse que o, o, o efeito do manifesto foi nenhum né então é, segundo coordenadores da campanha ouvidos pela CNN ela não cita quem né então assim fica complicado é, ou seja, é, a, a, a matéria acredita a própria equipe do, do, do, do político um, uma, uma opinião negativa que não, é, não tem nome de ninguém né, e, e transmite essa informação sem um responsável, né, sem um, um nome, simplesmente... Um, um alguém que supostamente eles tiveram contato né então isso é bem complicado né e, e aí a gente olha uh, outras headlines né outras uh, manchetes de outras outros noticiários aqui muito interessantes como que uh, de todo um debate onde se falou de acusações graves, de uma carteira de, de ativos do, do Banco do Brasil que foi vendida por um décimo do valor para o BTG, ou sobre os oleodutos e gasodutos da Petrobras que foram privatizados. É, a, a, a mídia preferiu falar quase que em uníssono sobre um cochicho né? ou seja, o, simplesmente o, o político é, falou num tom de voz mais baixo para o político que estava ao lado e, e aí surgem notícias do tipo Câmara flagra Ciro Gomes e Bolsonaro cochichando em debate como assim Câmara flagra? Né? ele estava ele num debate televisionado por um, um, um, um pool. De, de emissoras, então o que, o que há a ser flagrado né se ele não estava lá justamente é, se apresentando para para essas televisões né então é, é um vocabulário usado para criar uma sensação de legalidade né mas assim muito muito forçado né. Aí aqui, Ciro muda a versão sobre cochicho com Bolsonaro em debate no SBT, matéria do Poder 360, né? um, um site com todo esse peso né? e, e é, faz parte do selo internacional, a verdade, não sei o que lá. Mas é, quando fala Ciro muda versão do cochicho. Né? ele se refere a duas cochichadas, duas vezes que o Ciro falou com o Bolsonaro, para falar o nome do, do outro o padre ou, é, ou a respeito do, do direito à resposta. E aí agora é como se ele tivesse dado um depoimento à Polícia Federal né? para Lava Jato, é, onde certamente ele, ele acertou ali um... um algum tipo de crime contra a humanidade fascista ou é, algum roubo multibilionário nesse cochicho né? então é simplesmente é, vergonhoso é, é revoltante é, é incrível que tem gente sendo paga para escrever produzir esse tipo de jornalismo é, de qualidade negativa, né? abaixo de zero é, aí a gente tem também algumas alguns veículos de mídia menos tendenciosos né mas mas deixou deixou comentar um pouquinho mais quem quem são os interesses por trás né de cada um dos, dos políticos aqui existe uma relação com os países na geopolítica e a gente pode responder é, de imediato que sim porém ela não é tão é, linear quanto parece. No caso da, da aliança entre Lula e, e os partidos da coligação do Lula, existe aqui uma aliança entre o setor financeiro de São Paulo com é, o sindicalismo de São Paulo. Então, de certa forma, é São Paulo, né, a sua elite, a sua periferia, se unindo numa chapa... É, que, supostamente, era para ser uma frente ampla contra o Bolsonaro, mas é, agora, na reta final, nós vemos eles atacando muito mais o Ciro do que o Bolsonaro. Praticamente, não atacam mais o Bolsonaro. Por quê? É, acaba que a frente ampla não era é, efetivamente contra o Bolsonaro, e sim contra esse eixo aqui de, de valores ideológicos e políticos que é o eixo do, do nacionalismo e do progressismo. Então, é, com isso, essa frente ampla não, não isola só o fascismo ou o nacionalismo. Ela tenta isolar é, tudo que não for dentro dessa... Dessa linha, é, dessa balança que, que pesa muito mais aqui para o lado de um neoliberalismo assistencialista, né? um neoliberalismo com, com é, acesso ao crédito para fazer faculdade, acesso ao crédito para comprar casa, para comprar carro, mas aí depois esse acesso todo ao crédito vira um, um grilhão na vida da pessoa que ela nunca mais consegue se livrar porque os juros altos é, vão simplesmente consumir a vida dela e ela vai trabalhar até morrer né? e, e, o, esse modelo de negócio é o um modelo que, é, que faz São Paulo ser o estado mais rico do país né? porque as instituições financeiras puxam dinheiro de todo, todo o país para São Paulo e, é, e aí, com, com é, a máquina de juros e, a, e, e toda a estrutura e infraestrutura que São Paulo tem, é, se produz e gera empregos e economia plena, é, pleno emprego em São Paulo, e sempre desemprego e semiárido e subdesenvolvimento e atraso no interior. Então, é essa essa coligação é, entre a base e o topo da pirâmide ela seria representada aqui nessa união aqui que que é, o, de certa forma a, a pirâmide revela aqui então é, a chapa Lula Alckmin ela conseguiu unir sim de fato essa essas essas é, alas diferentes é, supostamente opostas né? mas é, na verdade é uma união onde um lado vai sair ganhando e um vai sair perdendo e óbvio que quem vai sair perdendo não são os que estão é, do lado de cima né? é óbvio que quem vai sair perdendo é o lado de baixo porque é o, o que o lado de baixo é, é o papel que o lado de baixo tem a cumprir no jogo né? de perder e aí é, quando a gente olha os veículos de imprensa e a gente vê a maneira como a CNN está cobrindo a campanha do Ciro da onde vem a CNN? dos Estados Unidos aí quando a gente olha é, várias outras é, é, várias outras empresas de comunicação que estão é, repetindo esse mesmo, esse mesmo jornalismo é, onde, onde a gente vê jornais tipo Globo fontes de mídia de esquerda, de direita tudo cobrindo o mesmo cochicho do mesmo jeito é que a gente vê que é, essas é, forças de direita ou de esquerda juntas elas formam um grande conglomerado né? um grande, um grande é, cinturão que é, tenta cobrir o fato de que o Brasil paga a maior taxa de juros do mundo e que 80% das pessoas estão desempregadas uma, uma realidade aí que Todos vivem na pele todos os dias de um jeito é, doloroso e, e é, impossível de ignorar. Né? Mas como eles têm as celebridades, como eles têm televisão, como eles têm os caras é, arrumadinhos de gravata, como eles têm é, a tecnologia, como eles têm os algoritmos, o bot de, de Twitter, é, e como eles é, têm também é, um capital político né, que, que tem aí esse, essa, esse poder simbólico da, da presidência e da trajetória do Lula eles têm um, um, um poder de influenciar essa eleição realmente muito grande mas esse poder ele é ele ainda assim é, sofre de limitações, como tudo. Né? E, e esse ataque massivo que a mídia está fazendo, com esse, com esse perfil de, de ataque superficial, desleal, né? a respeito de um, de um candidato à presidência que, que publicou livro, que tem é, apresentado, debatido propostas, participado de todas as sabatinas, é, ido em rádio, e ido em canais de blog, é, de, de é, podcast, coisas assim, e a mídia trata ele é, como se ele nem existisse. Né? Ao mesmo tempo, ela foca todo o noticiário apenas nos resultados de, de, de pesquisas, como se não importasse o que, que os candidatos, é, propõe, só importa a quantidade né, do que, de, de votos que eles possuem, né? então é como é como olhar é, um produto e olhar só o preço sem olhar o produto, né? o que, do que se trata com o produto, compre esse produto porque o preço é bom, tá mas é o que? eu preciso ou não preciso, não importa, o preço é bom. É meio que essa é, oferta que a, a mídia está fazendo. Né? Vote no Lula porque é fácil é, pra, é, mais, é o jeito mais fácil de tirar o Bolsonaro. Né? As pessoas querem tirar o Bolsonaro, mas o sistema financeiro quer muito mais. Né? Porque o Bolsonaro atrapalha o país. Ele é, ele é muito muito imprevisível, muito aleatório, né, e, e o mercado não gosta disso, não tolera isso. E, e aí, com esse ataque massivo, a mídia, se você olhar né, no, na lista que eu tenho aqui no Twitter, eu tenho uma lista que tem as marcas, as maiores marcas de jornalismo, quase todas girando em torno desse tema. Agora eles aliviaram um pouco, mas nos últimos dias foi quase, a gente só viu isso praticamente. Pesquisa, pesquisa, pesquisa e, e pouquíssima discussão dos, dos temas, dos problemas do país, de reformas que o país precisa, tipo reforma tributária ou reforma é, de... de de política industrial, a desindustrialização que o país vem vivendo, ou, ou enfim, todos os problemas que o país tem. Então, deu uma olhadinha no, no nessa lista aqui. É só jogar o meu perfil no twitter.com aí barra rodrigottr barra list ou listas né que aí você acha essa lista Brasil 360 que tem é, aqui os nomes de da maioria dos veículos né, importantes né de mídia é, brasileiros e mundiais e aí daqui a pouco eu vou voltar lá no ah ele não permite mostrar que eu não tô logado nesse navegador mas enfim é você vai ver que que tem Todas as marcas né de, de é, mídia de, de países seja é, do da Ásia ou é, notícias é, sobre o Brasil com fontes da Rússia da China da Europa do Brasil é, de mídias é, de fora é, atuando no Brasil como como o caso aí da CNN ou é, o Sputnik ou Russia Today esses sites estrangeiros ou o caso aqui do DW né que eu gostei aqui porque ele já, já expôs um posicionamento menos tendencioso e falando de uma uma questão que, que revela bastante né o que, que de fato a gente tem a esperar nem Lula nem Bolsonaro a economia não tem favorito então ele diz aqui que, que os os é, o mercado diferente de da outra vez que o Lula se elegeu né o mercado dessa vez não, não entrou em pânico é e, e, e o motivo disso é que meio que o, o preço da incerteza dessa, dessa eleição já está precificado, que é o altíssimo juros que o país paga. Né? Uma taxa real aqui em torno de 6%, que é uma, um veneno para qualquer, qualquer economia, já que atualmente cerca de 5% do produto interno bruto é usado para pagar juros sobre a dívida pública por ano. Então isso aqui é um dado muito essencial que até alguns políticos deviam estar falando né ou seja praticamente se, se percebe que se o, o Brasil não pagasse tanto juro poderia estar crescendo 5% ao ano ou até mais então é por isso que a gente não cresce né é, e aí é, ele ele fala que é, Ó, ao olhar os indicadores econômicos pode-se dizer no momento a economia considera que ambos os candidatos Lula e Bolsonaro são igualmente competentes para resolver os problemas econômicos do país, ou tendo em vista os elevados prêmios de risco, talvez seja melhor dizer, igualmente incompetentes é literalmente isso que, que a gente está vivendo, né? o, o mercado na verdade é, não vê diferença entre Lula e Bolsonaro embora o, o povo Veja, né? Porque, porque o Bolsonaro é, fala ignorâncias, é tosco e tudo, então ele, digamos, causa um, um, um estorvo psicológico na sociedade, mas o projeto é, que, que ele representa, que é coordenado pelo Paulo Guedes, não, não vai ser muito diferente do projeto que o, o Henrique Meirelles está defendendo e se você é, ainda não viu, eu recomendo assistir no, no Roda Viva o, o, a conversa sobre sobre o país uh, o Henrique Meirelles praticamente Declarou que vai manter tudo como está. Né? Ele vai manter os, o, o preço internacional do combustível. É, que é, o teto de gastos é bom. E, enfim. É uma, uma promessa econômica e até um, um, um tanto diferente do que as pessoas esperam. E um tanto diferente do que o Lula está insinuando, né, deixando a entender, embora o Lula disse que não ia é, comentar sobre o programa econômico dele. Então, é, é uma situação que, que fica engraçada né, a gente tentar interpretar. Mas o Meirelles, na entrevista, fala que ele não tem nada a ver com isso, que é, ele não é candidato a nada. É, o candidato é o Lula e não falar é uma estratégia que ele usa né, com base na, em já ter um legado ou algo assim e o Meirelles fala o que pensa porque é, digamos assim querem ele porque ele é bom né? e aí ele só fala o que ele pensa porque é o que ele pensa e aí vamos ver como é que vai ser, o que, que ele vai pensar quando chegar no governo né? se chegar então, a gente vai ter que aguardar aí essas, esses capítulos finais e, enquanto isso, a economia fica estagnada, o varejo tendo retração. Né? Por quê? Porque ninguém sabe o dia de amanhã, então o dinheiro não circula, não se mexe e o país e, a, e as nossas vidas ficam paradas. Né? Então, esse ano foi um ano perdido na economia, muito por causa disso. Então... É, essa é a leitura né pessoal é, o que que o que que então acabou sendo o, o, o veículo por onde um, um é, representante de um partido importante da nossa da nossa república que tem é, um, um um patrimônio simbólico valiosíssimo é, conseguiu de visibilidade para é, apresentar seu Manifesto acabou sendo no tal do, do flow podcast né? que é, tem 4 milhões de de, de de assinantes mais de 4 milhões. E recebeu o Ciro Gomes ontem. e Ou melhor, na segunda-feira. E vamos ver quantas visualizações eles conseguiram com essa live. Mas temos aí quase um milhão de visualizações em poucos dias. né Então, é, é na, isso não é nada desprezível para um candidato que... Se estiver mesmo com, com apenas 5% de intenções, como algumas pesquisas falam, é, é, na última eleição, esse 5%, é, na última eleição Ciro Gomes teve mais ou menos uns 13 milhões de, de, de votos, né? se ele em um dia consegue quase um milhão de visualizações, é é difícil acreditar que ele tenha é, um milhão de visualizações só com os seus 5 milhões ou 5% de intenções de voto. Então, é, muito, é, um, é um jogo muito arriscado que essas agências e que esses veículos de mídia estão fazendo, tentando é, divulgando pesquisa em cima de pesquisa, como se não tivesse é, mais o que discutir, né? E... e fazendo esse tipo de cobertura onde só se mostra o que não, não tem valor. Né? Por exemplo, temperamento de Ciro na última semana das eleições preocupa a coordenação da campanha. Ciro volta a criticar a campanha na internet para virar voto de seus eleitores. E enquanto faz isso não discute o, o teor do, do, do manifesto do que que, do que que o Ciro tem a dizer ou ah, ah, ou quem disse que o, o manifesto foi só mais do mesmo né? e quem revelou mesmo a, a questão não foi a CNN Brasil foi o podcast flow que é de uma galerinha aí que não tem e nunca terão a marca que a CNN a poderosa CNN tem então é a morte do jornalismo e é por isso que a gente precisa ter uma leitura é, lúdica ludocrática do do jogo para conseguir justamente ver quem é que está falando por quem tá falando né quem manda em quem em quem tá é, em quem tá informando quando a gente olha isso é bem mais difícil a gente ser manipulado né? agora se não olhar isso a, os bancos vão fazer os jornais mentirem para gente para gente se se, se prender para a vida toda em dívida ou é, simplesmente Investir em coisas que não dão certo, não dão resultado, porque essa é a máquina. Né? Essa é a máquina da, da impressão de, de dinheiro sem lastro, é, que o lastro é, é impressão de jornal sem verdade, né? sem, sem valor, é, sem valor é, jornalístico, né? informativo. Então é isso pessoal, obrigado por assistir mais um vídeo, deixe seu joinha, seu comentário, leia os detalhes se você quiser saber um pouco mais sobre a nossa metodologia. Até o próximo vídeo, tchau, tchau.